Oi? Uhum. bom dia estranha tudo pau no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês eu vou reiniciar né porque eu já ensinei como tingir uma peruca. Dessa vez, eu tô fazendo a versão rapidinha, bem baratinho, bem rapidinho, tipo de energético. Então vamos aí, bora no… Tutorial rápido de tingimento e penteado em peruca sintética. Vamos lá, nossa querida vai ser essa aí. E aí, a gente vai começar com um pote de sorvete, é, pigmento para roupa sintética e o um rachi e a peruca. Eu dei um vacilo aí inicial, que eu não lavei a peruca antes, gente. Lava a peruca pra ela ficar bem limpinha, porque senão dá umas manchadas. A minha deu umas manchadas no final. Mas eu gostei mesmo assim, usei mesmo assim. Achei lindo o resultado. E aí coloca água fervendo, coloca os pós de tingimento, e aí faz o um testinho de mecha. Se ficar bom, mete bronca, enfia o perucão aí dentro e deixa eu deixei uma noite eu deixei a noite inteira de um dia para o outro e peguei no dia seguinte no dia seguinte ela ficou assim ó achei linda e aí já deu uma penteada inicial e vamos começar a bater um steamer aqui que é a chapinha da peruca sintética né E aí você tem estica o fio deixa bem esticadinho e passa o steamer e aí depois você consegue ir esticando com o pente E é importante fazer bem a pontinha assim, ó Com o pente invertido E aí você trava o steamer no, no pente e desce Faz isso umas três vezes E a pontinha fica ótima E aí, ó, a diferença entre um lado feito e outro não Fica incrível E aí, ó, já terminei a cabeça inteira E eu já jogo os fios pro lado que eu quero Já poderia usar assim mas eu quero levantar o topetão. Para isso, a gente começa separando a franja, né? E vamos fazer as laterais primeiro, que é bem simples. Eu bato um sprayzinho e penteio para trás e trava com presilha Ah, aqui eu tô pintando a barba, né? Que é um dia antes, gente. Voltando aqui, aí trava com a presilha e bate o spray de novo e, e puxa a prisilha um pouco para trás. Bate mais spray, igual no vídeo anterior. é aqui eu tô usando esse spray Got to Big Glow, que é bem forte. É importante passar spray só na raiz, tá? Não vai passar no resto do cabelo, gente. E aí faz a mesma coisa do outro lado. Os dois lados ficarem simétricos. E a gente já pode ir para franja depois disso. Basta de spray. vou para franja aqui. A franja a gente vai começar desfiando de trás para frente. Bate o sprayzinho e desfia só a raiz, né? A ponta tem que ficar bem soltinha, ponta não, meio para trás, né? E faz isso em todas as camadas da franja. Aí deu umas 4, 5 camadas, né? Mais ou menos. A última se faz bem de levinha só para ela colar nas de trás, né? E aí fica mais ou menos assim. Depois você vem com o pente ou a escova. E vem alisando, né? Todas as quatro laterais da franja que são os dois lados, a frente e atrás, e aí já vai ajeitando para o lado que você quer cair. Ó, que lindeza! Ah, tem que travar a raiz, como todas as minhas perucas que eu amo que é a raiz fica é travadinha para trás, assim. E aí eu dou uma descida com a cabeça assim de lateral e já vou puxando e dando acabamento, puxando, e dando acabamento, os fios ficarem bem bonitinhos. E aí, onde vai ficando bom, vai colocando prisilha. E aí, vai alisando onde tá ruim. Vai andando com a prisilha. Sempre intercalando com spray essa parte de cima. E a parte de baixo deixa bem soltinha. No final, só corrigir ela aqui, ó. Que lindeza. E aí, meu amor, bate spray em tudo. Pra essas coisas não saírem do lugar. Se você quiser arrumar as pontinhas de novo, vale. Mas eu gostei dela selvagem assim mesmo, ó achei linda pra mim já tá bom pra usar agora vamos chamar de desgraça né tudo isso aí ó Tá nada não rola vamos lá vem desgraça mostra para eles se é feita <risos> <risos> Que be... Quem disse que um rachim, um de sorvete uma água fervendo não resolve a vida, André? Resolve sim! Gente, é isso. Se vocês quiserem aprender direitinho esse processo de tingimento, eu vou deixar um outro link aqui no card, no vídeo mais bombado do canal. É a mesma coisa, mas essa aqui é a versão mais rápida. E é isso que tem para hoje. Como todo vídeo, não se esqueça. Se inscreve aí no canal se é a sua primeira vez. Se você já é reincidente, não esquece de dar o um like. Nosso clássico soquinho do like. E se você quiser olhar nossas mídias lá, se quiser receber notificação de que tem vídeo novo, entra no, ou no Facebook ou no Instagram. Canal As Ursa. Sem essa no final. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau!